Não é exagero dizer que a Aston Martin já vive uma nova fase na Fórmula 1. E tudo isso graças à presença de Fernando Alonso, que vai defender a equipe na categoria ano, que vem ao lado de Lance Stroll. Quem também falou muito bem sobre o espanhol foi Felipe Drugovich, piloto de testes da Aston Martin Reserva e também vai fazer parte do programa de desenvolvimento de pilotos a partir de 2023. Drugovich disse que ele quer aprender o máximo que for possível para adquirir bastante experiência, pois o foco dele é sim conseguir uma vaga na Fórmula 1 em breve e ver no espanhol a pessoa ideal com quem ele vai poder aprender bastante nesse período com a Aston Martin. Drogovic disse que Alonso é um piloto que dispensa apresentações e tem sido muito legal com ele nesse período. E aí, o que, que você acha? Drogovic vai aprender bastante com Alonso? Acha que o espanhol é o professor ideal para o brasileiro nessa fase em busca de uma vaga na Fórmula 1? Deixa aí nos comentários.